coisas na vida que não podemos controlar E quando tentamos Elas saem fora do lugar Mesmo aqui nesse restaurante caro com essas pessoas em volta querendo ser, querendo ter Estão aqui se mostrando querendo ser uma melhor que a outra E você tá aqui pra quê, mano? Tá aqui pelas minas, tá aqui por você, tá aqui pela família, tá aqui pra quê, mano? Eu? Que eu tenho. Tem minha filha, tem minha vida, tem família, tem minha mina Tenho tudo que é bom, fora a moral na minha vila Na vida pensando o que eu faço, na rua não posso dar mole. sujeita amarrando um cartaço. do nada de saco revolta. É bom se envolver, se vai, vê se vai, vê se vai, ter se vai, vai, vai sair de lá Como tudo deve ser, melhor correr, para quem pagar para ver Na vida nada de graça, tô focado em vencer O tempo que passar, veja na fumaça com as farsa, adiciono você de groove nas caixas Não embaça não, não estressa não, aqui pelo bairro cês não passa não Cês é vacilão, eu sou campeão, só os original, sei que passarão Quero invadir um banco daqueles tipo Green Leva a gata pra jantar num restaurante caro, tento chegar em casa em SB do banco. Posso chegar atrasado, o universo tá uma droga Hora as bolas de rachixe Ambiente de soldado, parede cinza grafite Triste com a notícia, lá se vai mais uma vida Doença que até ontem, ninguém nem conhecia O tempo que passa, viajei na fumaça Prepara outro desse, bota o drink na taça Nada é de graça, cuidado com as farsa É vacilão, eu sou campeão. Só os originais sei que passarão. Hey, o mundo gira, o jogo virou. O jogo gira, o mundo virou. Hey, hey, o mundo gira, o jogo virou. O jogo gira, o mundo virou. <tos>